Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado Hoje nós estamos no dia 29 de setembro de 2021 Para mais um vídeo aqui no canal Beleza? Então vamos embora para a vinheta! Olá galera, seja muito bem vindo a todos vocês, se vocês não me conhecem meu nome é o Anderson, espero que todos estejam bem E hoje vamos dar continuidade à segunda parte do vídeo, aí de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui no canal Voltado para quem quer fazer live streaming ou gameplay com os consoles e não precisa de PC Quer dizer, seria bom ter um computador, mas como para ter um computador bom para editar Ainda mais com as resoluções que esses novos consoles da nova geração tem, então tem que ter um computador bom então é mais focado é mais focado para a galera que não tem computador para usar os recursos do próprio console. Para quem não assistiu o vídeo anterior eu dei uma oh, é isso vídeo anterior né primeiro vídeo eu dei uma introdução do de como vai de como vão funcionar esses vídeos então aqui resumindo eu vou mostrar as diferenças que tem o PlayStation 5 e o Xbox é, na questão de gravar gameplay e live streaming tá eu posso hoje eu posso falar a dificuldade que eu sinto é, nessa questão, porque a minha placa ah, que eu vou mostrar para vocês aqui espelhando o console, os consoles é uma placa, é o Gato HD60, que ela captura 1080-60 fps. Então, ele, ela, já não re, ela já não reconhece a configuração máxima do PlayStation 5 e nem a configuração más, máxima do Xbox One X. Eu estou usando o Xbox One X porque o sistema deles são os mesmos, o que muda a resolução gráfica e eu não vou fazer comparação de resolução gráfica e sim. É, falar de recursos para gameplay e live streaming então resumindo é isso é, não tenho placa é, de captura que grave com a resolução máxima então aqui vocês vão enxergar o que eu estou enxergando com 1080 60 FPS tá bom ah, então vamos fingir imaginar que você não tem o PC então o que que você vai fazer você vai gravar a gameplay direto do console tanto do Xbox quanto do Playstation e live streaming, tanto do Xbox quanto do Playstation, e quais são as diferenças entre eles, qual é o melhor, e aí depois você toma a sua decisão, tá bom? Então vamos lá, primeiro vídeo, só, f... só falei uma introdução básica, e hoje nós vamos falar da parte de gameplay do Playstation 5, tá bom? Ah, vamos lá, primeiramente, né, temos que ter o console, é claro, né, <risos> temos que ter o console... Vamos aqui mostrar a tela do console e vou mostrar algumas configurações básicas que tem muito, uma pancada de vídeo aí na internet, mas não custa revisar aqui para você também. Bom, tá aqui. Como eu disse para vocês, a imagem que vocês estão enxergando aí, ela tá em 1080, 60 FPS e com HDR desligado, porque a placa ela não suporta. E se você usar o Remote Play do Playstation, que é o espelhar o console no computador, ele também não vai trazer o recurso máximo do console. Então, lascou. Se você não tem placa, lascou. Tá bom? Então, mas aqui vai dar para você entender exatamente o que eu quero mostrar para vocês, tá? Ah, bom, vamos lá. Vamos dar uma introdução básica aqui nas configurações ah, de áudio e vídeo, né? Para questão de gameplay. Ah, vamos lá. Áudio... Microfone, saída de áudio e volume Microfone, claro que você vai querer Gravar um gameplay com um fone de ouvido Certo? Quer dizer, com, com voz, né? Então, o que eu tenho aqui É um microfone simples, tá? Um fone de ouvido bem simples aqui Esse aqui é o da... San... San Suiz, San Suiz. Esse aqui é da Sansuites, San tá Não vou falar a marca dele aqui, mas vocês entenderam Vamos colocar o menininho aqui E você pode Espetar ele aqui embaixo no console aqui tem uma entrada de P2. Lembrando, no console não, né? No controle. Lembrando que o controle ele também tem uma entrada e saída de áudio. Então ele você pode você não Se você quiser, você pode não precisar usar o fone de ouvido conectado nele ou o headset. Você pode usar o, o, o, o, a entradinha dele aqui. Só que ele vai catar o som o ambiente. E aí, cara, vai ficar muito barulho. Você tem que estar num quarto bem isolado e tal. Então, pode ser que não fique bom. Então sugestão, pega um fone de ouvido razoável, celular pluga nele aqui. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Opa, bati no microfone, deixa eu deixar ele mais... Vamos lá, microfone, dispositivo de entrada. O que que tem aqui? Ó, você viu que ele tá, ele tá sem o fone, né? Ele tá desconectado. Então, voltemos. A hora que eu colocar o fone de ouvido aqui, ó, Olha hora que eu espetar aqui, ó, ele vai mudar ali a opção, ó. Headset do controle. Então, ele entendeu que existe um dispositivo de saída de áudio. Então, ele entendeu que aqui é um headset, né? E claro que ele é um, é um headset, né? Porque ele também tem aqui o um microfone do, aqui do fone de ouvido. Ajustar nível do microfone. É, aqui você pode ajustar. Sugestão, deixe ele assim, Na onde vocês estão vendo essa imagem. Pausa o vídeo para você enxergar ali, ó. Som, teste, um, dois, testando. Que vai ficar bom, tá? Voltemos... É, status do microfone ao fazer login ativado, essa configuração pode não funcionar para alguns dispositivos que tem funções de desativar som, cara, nunca mexi nisso, sugestão, não mexa, status do microfone ao iniciar bate-papo com transmissão, é, eu tinha visto um vídeo aqui, cara, mas eu não entendi muito bem nele, então eu também não vou entrar no mérito, porque não, não estou entrando na questão é, detalhada é, neste aspecto, tá bom, então... Deixem do jeito que tá porque vai funcionar perfeitamente para live streaming e gameplay, beleza? Saída de áudio, headset normal, altera o dispositivo automaticamente e Isso deixa habilitado, se deixa habilitado, porque a hora que você tirar, ele joga o áudio para a televisão E a hora que você colocar, ele pega o áudio do console e joga para o fone de ouvido Ele elimina o som da televisão, mas dá para você deixar tanto na TV quanto no fone de ouvido, tá? Não vou mexer em mais nada aqui embaixo Tá? Aqui foi, foi a última atualização do habilitar o áudio 3D Que era só com o pulse hoje em dia você consegue também usar na televisão e no fone de ouvido Então deixem habilitado aqui que vai ficar legal pra caramba a qualidade tá? uh, E volume, aqui a mesma coisa O volume do fone de ouvido é o quanto você escuta o áudio do console Do jogo, das vozes, enfim por diante E alto-falante do controle que é os menininhos aqui ó Que é os furinhos aqui do controle tá? E voltemos Pronto, para configuração de imagem, galera, aqui não precisa muita coisa, nós não vamos falar da webcam no momento, mas não custa dar uma pincelada rápida, tá? Ah, não é aqui, opa, é aqui, ó, capturas e transmissões. Ah, nas capturas, aqui, não precisa mexer em nada, tá? Pode deixar do jeito que está, claro que depende muito, tá bom? Então, ó, o formato que... Que o console salva, ele... Bom, se você clicar aqui, ele vai... Ele vai mostrar essas opções aqui, ó. Porém, tanto a Twitch quanto o YouTube, as principais redes sociais, elas suportam esse WebM. Ela suporta. Então, você pode deixar aqui que é mais eficiente. Eu já fiz o teste e ele renderiza melhor. Quer dizer, mais rápido. E o mais compatível é o MP4 que vai... Mano, você pode jogar para tudo quanto é lugar. Talvez o WebM, o talvez não funcione em algum celular e tal. Nunca fiz esse teste, porque... Já fiz gameplay com esse WebM aqui, funcionou em tudo, tá? Então deixa aqui que vai renderizar melhor, vai mais rápido. Incluir áudio do microfone é claro que você vai gravar ou streamar com ele. E incluir áudio de bate-papo, se você estiver participando de algum chat ou de um grupo, e aí vai, vai, você precisa habilitar isso daqui, tá bom? Uh, transmissões, qualidade do vídeo. Depende muito da sua internet, tá? Eu tenho uma internet razoavelmente, então eu deixo aqui 1080 100fps. Depende muito, você que escolhe. Áudio. Incluir bate-papo por voz, também pode deixar habilitado. Câmera. Aqui nós temos a, a câmera do Play, ela tá ligada. Tá mostrando ali para vocês. Aqui tem alguns recursos que eu não vou me atentar agora, tá bom? É mais para efeito de mostrar. É, sobreposições é onde vai aparecer o chat. Quando o cara digita lá na sua live, vai aparecer na tela. Então aqui você pode escolher aonde você quer exibir o bate-papo, a atividade, é o cara que entrou na live, saiu da live. E o, o, o local aonde você quer que apareça essas notificações, nos cantos, né? Uh, bate-papo de fala é transformar tudo que está digitado em áudio, mas ele não funciona com alguns idiomas. Não testei isso para português, quem sabe o dia eu faço o teste e mostro aqui no canal. Uh, capturas automáticas, sem segredo, igual do Playstation 4, não muda, então... Bora seguir. Beleza? Essas foram as configurações que estão nesse console neste momento. Lembrando que, lembrando que.. Claro que a configuração muda de acordo com o sistema, mas é, uh, o, Play, o Play 4 faz a mesma coisa. Ele também grava também com o microfone ligado. Você consegue gravar com o com, com, com áudio. Não precisa fazer edições. Ele faz isso já. Coisa que o Xbox não faz Isso a gente vai ver mais pra frente, beleza? Vamos fazer um teste aqui Vamos colocar um game Vamos colocar o Metro Exodus aqui Só pra gente fazer um teste E ver como funciona Eu não sei se ele vai na hora de reproduzir Eu não sei se ele vai passar o áudio aqui, na, aqui no vídeo Mas se não passar, eu pego na hora da edição Coloco ele aí pra gente escutar não. tá saindo som aqui. Tá, tá saindo som para cá. Ele corta da televisão. É bem interessante isso. Isso também vale para o sem fio dele. Qualquer fone de ouvido que você espetar no console ou no controle, ele vai fazer essa função. Ele desabilita a televisão e manda para cá. O play também tem essa função. Play 4. Vamos dar uma puladinha aqui. Eu, eu não lembro se... Eu deixei o, o microfone do headset alto, mas eu não sei se tá adequado. Cara, olha a imagem, como eu perdi qualidade. É que o que vocês estão enxergando aí, não reflete tanto o que eu tenho aqui. O meu monitor é um 4K com HDR, mano. Esse monitor aqui é top dos top. Só que como eu habilitei na placa, como eu liguei na placa, então ele faz o downgrade inteiro do, do, da, da imagem, entendeu? Ó, vou até mostrar pra vocês aqui, ó. como que está a imagem que é só para só efeito de curiosidade, ó, 1080 a 60hz, RGB, HDCP desativado tal, tá? HDR incompatível, a placa não suporta, quando tirar da placa, filhão, é outra imagem, né? Mas quem sabe um dia aí eu recebo uma placa de presente aí, Opa, vou voltar para o jogo, então vamos lá, eu vou, eu vou gravar só isso, é, eu não quero, não quero continuar nessa tela que eu tô aqui não, cara. Eu morri demais aqui. Vamos esperar ele dar uma carregada. E aí a gente começa... Ele não tá mostrando o áudio pra você do console porque o fone tá vindo pra cá, ó. o áudio tá vindo pra cá. Vamos ver se a gente consegue ajustar esse... Pra que saia é... aí também pra vocês. Porque ele tá mandando só pra cá. Vamos esperar entrar a imagem, a... o game... Vamos ver se dá pra fazer isso, né? Ah, temos um plano, vamos capturar a caverna, do, do, do, a caravana dos comerciantes do Rio e usar o rebocador. E ele demora pra carregar um pouquinho, isso porque ele tá rodando no HB. É, não sei se ele vai conectando online e tal, cara. Vai te falar, né? Saudade do, dos cartuchinhos. Plugou o cartucho. Power. Player 1 um, é Player 1, um, Player 2 já era. E, vamos lá. E esse jogo ele roda ele tá, ele tá otimizado para 4K também, cara. Então, cara, o jogo tá muito bonito. Só que olha que imagem, cara. Aqui é vocês não vão ter essa fidelidade, né? Vamos ver se eu consigo mudar aqui o esquema do áudio. Deixa eu ver. Dá para fazer por aqui. Ele não vai fazer aqui, cara. Eu vou ter que vir aqui, ó. Não sei se ele vai desligar o jogo. Áudio. Ah, dispositivo de entrada headset. Beleza. Eu nem lembro como faz isso, cara. Saída de áudio. Deixa eu ver. Ah, ele não deixa, né? Cara, eu tinha visto... Eu tinha visto uma opção para que ele, que ele tinha que ele fazia isso, cara. Será que eu me, me confundi, mano? Habilitar, ajustar, fone de ouvido. Ah, que pena. Eu achei que ele fazia isso, cara. Que estranho. Eu tô confundindo. Bom. Acho que não dá pra fazer isso, então. Deixa eu ver aqui, ó. Capturas e de transmissões. Deixa eu ver se aqui faz. Não, formato. Não. Cara, nossa, eu, eu jurava que fazia isso. Deixa eu ver aqui. Não. Não. Vamos ah, olhar de novo aqui. Saída. Microfone, acesso do controle. Tá. Está aqui tá ativado saída de áudio dispositivo cara que louco hein seleção dispositivo de saída de áudio ao ser usado deixa eu ver aqui mas vamos ver se ele vai bom tá na tv vamos ver se ele vai capturar o microfone né Deixa eu ver, tá saindo. Vamos ver. Vamos fazer outro teste aqui. Vamos voltar essa opção lá. Ele devia ter um áudio, saída, controle. Vamos ver. É, ele corta mesmo. Ó. Ele não, ele tira, ele tira. Então, Voltemos para lá. Vou deixar para vocês escutarem também. Bom, microfone da headset do controle. Beleza, o microfone tá OK. Então, bora lá. Vamos pro jogo. Eita. Então, deixa eu ver. Beleza. Então agora vamos fazer a gravação. Ups. Aqui são as opções, cara, que, sem novidade, né? No Play 4, você pode ficar segurando... É, segurando não, no Play 4, você aperta o share duas vezes. Ele vai habilitar um botãozinho vermelho no canto esquerdo da tela superior. E aí você espeta o fone de ouvido também e ele passa a gravar daquele momento, tá? É, aqui você pode salvar um gameplay já que já aconteceu. Aqui você pode tirar um screenshot e aqui você pode iniciar uma nova gravação. Então, vamos iniciar uma nova gravação. 1, 2, 3 e... Som testando 2, 3 Testando gameplay pra vídeo Parte 2 aqui do canal Testando 1, 2, 3, teste 1, 2, 3, vamos gravar um minutinho De jogo, não quero jogar aqui Porque eu morri demais aqui, mas a gente Pode testar aqui Testando 1, 2, 3, teste Testando 1, 2, 3, testando 1, 2, 3 Eita, que parada é essa aqui Rapaz, ixi, é nóis Oxi Achei que o bagulho atacava É uma pranta. Testando 2, 3, teste 1, 2, 3, eu não posso esperar, senão eu vou cair ali e vou morrer afogado. Testando 1, 2, 3, teste, testando 2, 3, testando fone de ouvido, é nós, estamos juntos, vamos encerrar, vamos parar e bora lá. Segura. Epa. É, é o X para apertar. Bom, gravamos. Vamos ver se o negócio funcionou.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 Eita, que parada é essa aqui, rapaz? Então, gravou, Oxe, cara. Mano. Show de bola. Oxe. Vamos voltar. Vamos fazer o seguinte. É, aqui eu não consigo ver os detalhes do.. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma coisa. Compartilhar. Adicionar foi editar, excluir, copiar no USB. Devia ter colocado o pendrive ali, né? Hum. Informations, vamos ver aqui. Gravou a 1080. Por que, que ele tá gravando a 1080 se o console roda 4K? Porque eu tô usando a placa se você, bom, tem, tem, tem é, acontece algumas coisas estranhas que, acho, não sei por quê, né uh, se você tem uma TV 4K um, compatível com tudo, bonitinho é, e você, você tem que usar também o cabo 2.1 dele com a entrada de 120 Hz cara, tem que ser tudo compatível para você ter a, a imagem mais top que existe do console se você tiver uma TV 4K com porta, porta HDMI 120 Hz e usando o cabo original dele, que é 2.1, se eu não me engano é, Cara, você vai ter a resolução máxima Aqui não está acontecendo isso A TV ela é, é 120 Hz ela, ela é 4K Tem HDR Só que ele não está acontecendo essa imagem boa por causa da placa Se porventura você tiver um console e não tiver um dispositivo de saída 4K Ele não também não vai mandar imagem Mesmo que você não use placa Deu para compreender? Por exemplo, você pegou o console Você comprou o Playstation 5 Ou o Xbox One X O Xbox Series e o Series S, X Se você não tiver Uma TV ou monitor Que tenha a configuração 4K Ele não adianta, ele não vai mandar Essa configuração para uma TV normal Ele não vai fazer isso, ele não faz o downgrade O é, upscaling né? Por ele mesmo, né dentro da televisão Ele tem que ter um dispositivo Um receptor que receba essa imagem do console e tem que ter uma TV ou monitor compatível com isso. Então é tem é, tem que se atentar a esses detalhes porque meu você vai comprar o um console não tem condições de comprar uma TV uma TV compatível aí você vai ficar procurando a configuração dentro do console e ele não vai te mostrar porque a televisão não suporta. Estranho né? Porque para mim ele deveria pelo menos mandar o máximo de imagem e a televisão exibisse aquilo que ela suportaria, mas não tipo a televisão monitor ou a tv trava na configuração da televisão é uma inteligência dos cabos isso né na questão do sistema é, do aparelho então vamos lá conseguir só que foi é, a 1080 100 fps eu queria ver tá a ah, bom tá aqui né a configuração dela quando se depois no futuro eu posso tirar um, um uma foto para mostrar para vocês que ele grava com todas as configurações máximas bom Fizemos essa parte, mostramos para você que é possível fazer gravação, gameplay com fone de ouvido. E também tem uma parte negativa disso aí. Se vocês perceberam, eu tenho a câmera. Vocês viram que a câmera tá ligada. Ele não gravou com a câmera, né? Isso é bem ruim. Só testando um, dois, três, testando gameplay para vídeo parte 2 aqui do canal. Testando um, dois, três, teste um, dois, três. E não tem a câmera. Eu não sabia disso. Eu comprei a câmera do Play achando que ele ia fazer isso. Porque eu quero fazer gameplay diretamente dele. Porque eu não tenho placa que suporte a configuração. Então eu quero gravar dele. Com fone de ouvido, câmera e tal. E quando eu vi, eu vi quando eu vi alguns vídeos, alguns reviews, não aparece. E aí eu falei, mano, que mancada, né? Um recurso simples porque que não faz. É uma pena. Então, o que, que você vai conseguir fazer aqui? Fazer live streaming e gravar gameplay com o um recurso de áudio sem precisar fazer nenhuma gambiarra diferentemente do Xbox que você não consegue fazer isso tá uh, bom temos um recurso bem legal aqui que também não temos no console também concorrente que é do Xbox a gente consegue editar ele editar no share Factory Studio que esse share Factory para quem lembra lá no início da geração passada ele iniciou no Xbox e o cara a Microsoft né só como sempre né só decisões erradas e aí uh, não sei se foi esse ano ou ano passado a Microsoft deixou de dar suporte a esse a esse editor então lá você não consegue fazer edições como você vai fazer aqui no Play mais uma vantagem para que você queira editar os seus vídeos aqui aqui no Play tá eu não vou entrar no detalhe porque cara tem muito recurso aqui vai demorar o um vídeo demais mas existe a edição básica Tá? Eu cara eu praticamente não usei nada disso aqui Eu não edito Gravo do jeito que tá, subo já era Se tiver errado, se falou alguma besteira, vai ficar lá uh, E subo do jeito que tá Ou edita no Share Factory né? Eu acho que, não sei nem se ele vai Tem que baixar Você viu, eu nem baixei Eu vou fazer um próximo, um próximo vídeo lá na frente A gente fuça nesse, nesse Nesse carinha aqui Deixa eu ver se tem algumas outras opções Vamos lá a ah, copiar para a unidade USB ou você pode também compartilhar, cara, muita, isso aqui é uma grande vantagem. Por quê? Porque você pode mandar tanto para o Twitter ou quanto para o YouTube ou para os seus amiguinhos aqui. Cara, Xbox sem chance, você não faz isso. A única coisa que você faz é você compartilha na rede da Xbox, depois você baixa no celular e aí manda para a rede que você quiser. Você não consegue, você pode mandar para o Twitter. Só que ele vai mandar, ele vai fazer downgrade o de tudo. Tudo Inclusive eu preciso fazer um teste em resolução 4... para o YouTube Se você gravar sua gameplay com resolução máxima do console Ele vai subir a 4K com HDR Com a bagasteira No Twitter talvez não suporte Porque a plataforma não suporte isso No Xbox nada de nada Você vai subir a parada pro Twitter E já era, vai fazer downgrade upgrade de tudo Xbox One X para cima né Onde grava com 4K e HDR E o que que acontece É uma baita de uma desvantagem é... Ah, mas aí eu posso tirar o vídeo do Xbox, pode editar no computador Pode, mas lembrando que esse vídeo aqui, essa série de vídeos É voltado para os caras que não tem computador Então o cara está usando o recurso do videogame Então ponto para o Playstation Porque no Playstation você consegue gravar com o microfone Fazer edição, mandar para as redes sociais Fazer transmissão, tudo bonitinho, certinho Você consegue fazer usando esse console ah diferente do concorrente que você não consegue porque ele não te, ele tem os recursos, mas não deixa fazer, e isso a gente vai ver no próximo vídeo. Deixa eu até apagar isso aqui tudo, cara, porque vai ocupando espaço aqui. Vou selecionar tudo e vamos excluir aqui os menininhos aqui. Pronto, essa foi alguma das configurações que você pode fazer. Pra fazer live streaming, cara, sem segredo nenhum também, cara, eu não vou entrar nesse detalhe também, seria um próximo vídeo, opa, deixa eu baixar aqui, ó. senão vai dar um, um loop de áudio aí, mas também não tem nada de diferente, claro que tem algumas coisas que você deve olhar, mas isso vai ser pro próximo vídeo, hoje a gente só tá falando de como gravar gameplay usando o Playstation, é, usando os recursos que ele tem. Tá bom? Bom, já tá dando aí praticamente meia hora de vídeo. Falo demais, né? Quero mostrar muita coisa. Espero que tenha ajudado vocês. Uh, semana que vem estaremos de volta com mais um vídeo. Vamos continuar no Playstation. Mostrar agora os recursos live streaming. E talvez eu emende a edição lá no Share Factory. Beleza? Muito obrigado. Um forte abraço. Bom descanso a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar com a galera. Tamo junto, é nóis. Se faltou alguma coisa, coloque no comentário que aí a gente... Faz aí um, umas correções nos próximos vídeos, beleza? Muito obrigado, forte abraço, bom descanso, até mais, valeu e fui!